Essa aí sou eu, Helena, conferindo a porta, lavando a mão, separando as cores da comida, não pisando nas linhas, lavando a mão, separando as cores da comida, conferindo a porta e não pisando nas linhas. Até que um dia eu tava andando pela calçada concentrada e não pisar nas linhas, eu acabei pisando em uma folha. Sempre que eu piso em uma folha, eu tenho que pisar nela de novo. Por quê? Não sei por quê, É algo da minha cabeça, sei lá. Eu tava tão concentrada nisso que de repente, pá, esbarrei nele. Eu pedi desculpa e foi aí que a gente se conheceu. No nosso primeiro encontro, eu não deixei ele perceber que eu não pisava nas linhas da calçada e dei uma sorte de não pisar em nenhuma folha de novo. Ia ser constrangedor. Quando chegamos ao restaurante, nós pedimos nossos pratos. Acabou que o Tobias falou muito mais que eu. Ele seguia falando e eu tava tão concentrada nas minhas cores. Ai, cara, que agonia, aquilo tudo misturado no prato. Bom, já consegui uma boa parte. E foi aí que ele me perguntou alguma coisa que eu não sei até hoje o que é. Mas acabou que a gente deixou pra lá rindo da situação. E no final ele gostou de mim. Acredita? A gente passou a se falar todo dia. Todo dia e toda hora. Eu passava um bom tempo sentada no meu sofá mandando mensagem e ele respondia no mesmo instante. Isso tudo fez com que nós nos conhecêssemos. Acabamos ficando íntimos muito rápido. Tanto que depois de alguns meses de namoro ele disse que me amava com um sorriso envergonhado no canto de boca. Depois disso ele passava boa parte do tempo na minha casa. Quase a semana toda. E foi aí que as coisas começaram a piorar. Eu passava o dia inteiro conferindo a porta lavando a mão depois de fazer qualquer coisa. Demorava a tomar café da manhã e nós sempre nos atrasávamos para o trabalho. Quando íamos jantar juntos, ele começou a me deixar sozinha na mesa para eu demorar demais separando as cores e ele estava cansado, queria se deitar. Quando eu ia dormir, eu ligava e desligava, ligava e desligava, ligava e desligava a luz enquanto ele já estava deitado. Até que um dia ele disse que me amava com uma boca reta. Disse também que podia ter sido um erro tudo que a gente viveu e que ele queria seguir um novo caminho. Mas como amar pode ser um erro se eu nunca lavo a mão depois de tocá-lo? É muito fácil para ele falar esse assim, seguinte frente porque ele pode encontrar outra pessoa. Não é fácil pra mim passar os dias pensando nele e ver minhas mãos sujas como os vermes estivessem na minha carne. Eu só queria que ele soubesse que eu não tranco mais a porta, eu não lavo mais as mãos com tanta frequência. E quando eu tô na rua eu não me importo mais com as linhas. Eu só ando pisando de folha em folha para tentar dar a mesma sorte de barrar com ele de novo. Essa aí sou eu, Helena.